É rapaziada, mais um The Out na Austrália começando pra vocês E hoje eu tô indo ver... Nossa, tá muito ruim essa iluminação aqui né? na rua Hoje eu tô indo ali na City, porque estão gravando o filme do Thor, cara, em Brisbane Olha que doideira E aí trouxeram um monte de carro amarelo de Nova York, de táxi E estão fazendo uma movimentação louca na cidade Então, eu tô indo lá gravar e também mandar um salve pra uma galera que pediu pra mim Pra eu fazer mais vídeos da cidade, mostrando um pouco da cidade Faz tempo que eu não mostro e tudo mais, que eu também não tô saindo muito mas vamos lá, se quiser conhecer um pouquinho mais de Brisbane, ver os sets de filmagem do Thor. Então fica comigo nesse vídeo e check it out. Música Como eu suspeitava, não dá pra ver absolutamente nada Tá uma galera aqui atrás de mim E não dá pra ver nada, velho Porque, tipo, não tem nada pra se ver aqui atrás, tá? Uma puta galera Não dá pra ver absolutamente nada, não dá nem pra ver o, o Thor Queria mandar uma, uma foto do Thor pra minha mãe, que ela é louca pelo Thor Mas infelizmente não vai rolar Então eu vou fazer vídeos mostrando a mesmo, porque é o que vai rolar pra hoje Esse busão aqui atrás de mim chama Free Loop Então pra você que tá vindo aqui pra Rizman e não quer pagar busão Pra andar em Spring Hill, você não paga nada pelo busão. Você pode pegar ele aqui na City, é bem próximo do Commonwealth, aqui da, da, da City, a, na Edward Street. Então você vai ver o Commonwealth, você vai ver a Apple aqui do lado, e aí você pega o busão ali atrás. Não conheço, não, isso, não, não, isso, não Eu fui buscar a Paula, que ela tava com preguiça de pegar a busão. Fui lá buscar ela no trampo, voltei pra City, que agora a gente tá indo comprar coisas pra casa. Uhum. É, né, Vix. Eu estou passando agora pela Queen Street. Que legal. Parece que eu estou fazendo o mesmo vídeo tipo anualmente, porque eu fiz, é, então eu já fiz esse vídeo. Mas o pessoal falou para fazer mais vídeos mostrando a cidade. Tá bom, está aqui, estou fazendo vídeos vídeo mostrando a cidade. E aqui também é um ótimo lugar para você caçar seus Pokémons, cara. Aqui na cidade tem muitos Pokémon. E para comer comida grátis, sempre tem comida grátis para aqui. Sempre tem comida grátis. Eu adoro esse street. Aqui atrás de mim, pra quem não sabe, tem um cassino, a Austrália é legalizado o jogo aqui na Austrália. Então aqui, aqui atrás de mim, ah. em Brisbane, você vai encontrar esse cassino, que tá sempre colorido, com as luzes, todas as Às vezes eles estão com uma às vezes eles ficam hoje ele tá todo multicolorido, não sei porquê. Mas é aí bem bonito pra quem tá vindo pra Brisbane, negócio de uma jogatina tá aí, tem poker, tem as mesas, tem roleta, tem muito de coisa bacana no cassino. Continuando a... o vídeo que eu já tava fazendo, na verdade eu tô fazendo esse vídeo em partes, assim, alguns dias diferentes pode ver que pela minha roupa que está diferente. Então, eu mostrei pra vocês um pouquinho da City, uh, um pouquinho... Né, tentei ver o Thor, como vocês viram nesse vídeo, mas... Não deu muito certo porque, enfim... É, pessoas demais Então, ver o Thor e... Quem é o The Hottie na Austrália achando que ele vai conseguir ver o Thor, né? <risos> tipo, coitado de mim perto do Thor, do Chris... Um fato interessante pra vocês é saber que o Thor é australiano, né? Assim como o Wolverine também. É... Eu não sei exatamente de qual cidade que ele é, mas eu também não pesquisei, foda-se, se você sabe, coloca aqui nos comentários. Então eu acho que ele é de Coisa, o é de Então, é um, só um fato legal pra vocês saberem, porque, de né, Deus na Austrália é informação, né? É, então agora a gente tá indo lá pro shopping de Indurupili, é, que é onde eu trabalhei por um ano também, também no shopping, como vocês sabem, também no Correio. Ah, e aí eu vou só lá trocar o controle, porque eu comprei o controle errado e eu preciso lá trocar o controle. Mas eu também vou só mostrar um pouquinho de como é que funciona, um pouco, um pouco longe da City, pra vocês verem como é que é um, um bairro longe da City. E só filmar aqui no carro mesmo pra vocês saberem. O que é legal shoppings da Austrália também no geral, é, não sei se eu é em Brisbane, mas acho que a maioria dos shoppings é ah, não tem cancela, então tipo, a, a placa do seu carro é, é escaneada automaticamente quando você entra no estacionamento e aí quando você sai também, e aí se você ficar mais do, do que permitido, ah, aí você tem que pagar a cancela mesmo do seu cartão, é só você constar o cartão é e a gente paga. Ah, E outra coisa que eu lembrei, cara, é que isso é, isso é foda no Brasil, né? Aqui no, nos shops da Austrália você pode ficar parado por até 3 horas de graça. Você entra e não nada funcionamento, você é só entra, é só e fica aqui de boa. De graça por até 3 horas. Depois das 3 horas acho que é tipo 2 dólares, né? um negócio assim. Bora. Uma dica pra vocês. Ah, agora que eu tô. Porque eu mostrei só um pouquinho da Hulk pra vocês de Indorpine. Indorapine é... fica assim, 5 minutos, 10 minutos de carro da sede, de fusão aí, uma meia hora. É.. O que que é interessante você morar fora da cidade? Ah, fora da cidade você tem um conforto um pouco maior, porque são bairros pequenos, então são mais casas, é mais legal, é mais confortável, tem parques, etc. Cada bairro de Brisbane tem um parque próximo, ou tem uma vilinha com restaurantes, com ah, bares, enfim, mercados, etc. Então, cada bairro de Brisbane é um bairro aconchegante assim de né? O problema é, que você mora um pouco mais longe, você gasta um pouco mais com transporte. Porém... Os aluguéis mais fora da City, eles também são um pouco mais caros. Eu já falei isso alguns vídeos atrás, mas como tem, já faz muito tempo que eu falei desse de vídeo novo falando de novo, atualizando para 2016, você está vendo esse vídeo 2017, 2018, esse vídeo vai estar atualizado, mas uh, hoje em 2017, 2017 agosto, yes. agosto de 2016, é, os preços são assim, então fora da City, você vai gastar um pouco menos de aluguel, uh, você vai ter uma qualidade de vida um pouco maior também por isso você gasta mais com transporte dentro da city o contrário né a city costumam ser um pouco mais caros as aluguel da city são mais caros ah, o custo de vida ali é um pouco mais caro também às vezes você vai no mercado o mercado é mais caro também então varia muito de da localização que você tá tá aí ah, você não gasta com transporte também então vai do que você está procurando na verdade como o Brisbane tem um sistema de transporte muito bom e muito fluido ah, não importa muito onde você vai morar que cara você vai ter um transporte público decente para você mesmo que você não tenha carro Uh, quem tem um, um dinheirinho a mais, tá vindo com um dinheirinho a mais, eu, eu, eu aconselho muito vocês comprarem uma, uma motinho ou uma bisinha, sabe? Alguma coisa assim, para vocês poderem se movimentar melhor, porque vale muito a pena, e custa tipo, sei lá, mil dólares, mil duzentos dólares, vocês compram uma bis, né? uma motinha básica, uma moto, um carro mesmo. Então isso também pode valer bastante a pena. A gente veio lavar o carro, e eu sempre fico com medo de riscar o carro quando eu venho nesses lava rápido, automático. Tem coisas no Brasil, tem coisas no Brasil, não tem? Laura da mais é uma coisa meio títica do Brasil isso, não é? Hoje em dia a galera vai ficar a lava, aqui não sabe não. Então tem lugares que as pessoas lavam seu carro também mas é cara, é muito mais caro, então vamos dá. Ó, oh, ó. Oh.